O que você faz diante das dificuldades? É óbvio que todos nós temos problemas, mas nem todos aparentamos ter, porque o modo com que cada um lida com o seu problema é quem faz parecer que aquela pessoa tem ou não tem algo que a incomoda. Então, por isso, vou te contar nesse vídeo quais são as três atitudes que te impedem de superar essas dificuldades. E a primeira delas é se vitimizar, focando somente no quão difícil aquilo parece ser. E cara, quem tem esse tipo de comportamento de focar somente no problema, sempre vai ser subordinado à vontade de outras pessoas. Porque se elas não conseguem nem mesmo resolver os seus próprios problemas internos, quem dirá que conseguirá dar ao mínimo uma direção à sua própria vida, que por sua vez é um problema bem maior, pois a vida é dinâmica e os caminhos mudam de pessoa para pessoa. Enfim, se quer algo grande da vida, você terá que fazer as suas próprias escolhas, mesmo que indeciso e que cometa erros, pois esses fazem parte do seu crescimento pessoal. Não terceirize a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas a outras pessoas. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer, que, por sua vez, pode implicar em um conflito de interesse da outra pessoa contigo, ou mesmo de simplesmente o que é melhor para o outro e que ele deseja você pode não ser a melhor coisa para você. Compreende? Logo, mesmo que tu erre, procure fazer você a escolha. E a segunda atitude é de não ser resiliente. Esta, que, por sua vez, é a capacidade de passar pelas mais difíceis provações que a vida coloca em seu caminho e conseguir superá-las. Essa é uma das principais coisas que pode lhe impedir de superar as adversidades e dificuldades da vida. Pois quando você desiste de resolver um problema por achá-lo difícil demais ou até mesmo impossível de conseguir passar por ele e ter uma boa superação, digamos como a perda de um pai, de uma mãe, ou mesmo de alguém próximo a ti, isso faz com que a sua vida acabe ali, sendo fraco. E como ser forte em uma situação como essa, a dor da perda é uma coisa que dói demais, é muito grande. E cara, a questão aqui não é nem ser forte, mas acreditar em um amanhã melhor, de ter motivos para continuar, uma família para cuidar, pessoas para não decepcionar. Pois, você sendo resiliente, você é capaz de suportar e vencer com destreza, perdas, traumas, crises, transformações. E entenda apenas, quando passamos por essas situações difíceis, é que seremos capazes de desenvolver a resiliência. O que por sua vez, irá te fortalecer. E nesse ponto eu quero te perguntar, se algo que você está passando ou já passou de dificuldades, conte nos comentários abaixo que eu vou conversar com você. E a terceira atitude é dar um peso muito maior do que aquele problema realmente é. Cara, tem problemas que na verdade a inércia resolve ele. Ou mesmo uma simples palavra. Nesse ponto, não aumente demais o tamanho de que uma situação realmente é. Trate ela do tamanho da sua grandeza e da sua urgência. Pois, se for algo insignificante, não tem sentido tu perder a tua paz por isso, entende? Às vezes, é melhor esquecer e seguir em frente. Ou mesmo, encarar cara a cara a situação e resolver rapidamente. Então, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se inscrever em nosso canal, por favor. Um grande abraço, do Jovem Cultural. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.